Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Lopes e você está na Teologia do Espírito. Eu gostaria de contar um pouco da minha história. Assim que eu me converti, eu li a Bíblia toda hora, todo instante. Só que eu não entendia, ou entendia literalmente. Aí algumas partes ficavam obscuras e não conseguia entender. Foi aí que eu decidi, vou estudar teologia. Passei meus belos quatro anos até que me informei, conheci a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que me faltava um recurso Conhecer as revelações do Espírito na palavra Foi aí que comecei a buscar o Senhor E me aprofundar nas revelações Buscando a fundo, orando durante anos Deus foi misericordioso comigo Me concedeu a bênção O que busco até hoje E me propus a buscar mais e mais E o Senhor tem me feito sentir Que eu ensinasse aos meus irmãos gratuitamente o que tenho feito com prazer. Mas não adianta você receber este conhecimento sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia. Para isso, eu busquei a maneira mais fácil e rápida e descobri conhecer a sua Bíblia capa a capa o que eu indico para você no meu blog prpaulolopes.blogspot.com você vai encontrar o link que vai levar você a conhecer a bíblia capa a capa eu quero te deixar um forte abraço né e nós vamos nos encontrar lá A paz do senhor